Caralho, João, corre. Dormi, dormi. Que foi? Tá cheio de bicho ali. Vai, que vai, vai. Bora, bora, bora. Ai, João, bigode.